Olá! Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial. Eu, Armin de Gourmetjan, aqui para conversar com vocês. Eu vou atender ouvintes.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 Tem outras pessoas que são vítimas que são assim. Elas sonham com a destruição de alguém e que são vítimas, tá? É, só se põem no lugar de vítima. E quando a outra pessoa dá certo, <risos> elas, o sonho delas viram um pesadelo. Conhece alguém assim já?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 Uhum. Pode ir Pode ir que você vai ser muito bem recebida Ai que gostoso gente. Esse local que você vai Ele ainda tá começando a se reestruturar Certo Ele ainda não tá Ele tá começando, é alguma coisa que tá iniciando lá Tá É isso? É E... Tá. Oi? Não, é só as fases, né?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 Entendi. E esse local que você vai é mais próximo pra você? É, ainda não tem um certo endereço, mas pode falar de mudança. É Zona Norte. Zona Norte? É. Assim. Zona Norte? é. Ah, legal, muito bom. É algum lugar que você vai pra lá, pra Zona Norte. Você vai adorar. Ai, que ótimo. Nossa, É. é melhor, eu não podia receber hoje, viu? Então, fica tranquila. Solta esse peito aí que tá muito preso.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 Nisso você já é bem resolvida, eu talvez nunca foi, né? Nunca se colocou nessa posição. Não, não. É, tem que ir pra frente, né? Não o se for te derrubar, tem que levantar e ir embora. É, então e... agora de novo. É, deixa eu te acusar, sabe? Que, que é aquilo que eu falei. A pessoa que acusa a outra, quer colocar a outra como culpada, é que ela quer encontrar um culpado para as mazelas dela.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 porque, assim, eu passo, passo, passo, passo, no final eu fico, essa é a que eu não fiz nada. Parece que eu estou patinando em cima de alguma coisa. Parece que tem que ter alguma coisa me puxando. Isso é que está acabando me fazendo muito mal. Sim. Uh, Marcelo, você tem coisas que não foram resolvidas já há muitos anos. Então, você tem memórias dessas coisas que você foi mudando para outras... Mas aquelas que você queria não foram resolvidas. Pode ter sido discussão, pode ter sido trabalho, pode ter sido alguma conquista, pode ter sido alguma coisa que você quase chegou lá e não foi. E aquilo... Eu aquilo que pode ter sido alguma coisa que pode chegar lá e não foi. Então, que, é, eu estou fechando uma loja agora, por causa disso. eu comentei com a Tudo que eu começo a fazer, começa a dar super certo, de repente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 A verdade, porque na verdade, é aquilo que o só acabou de falar, porque o silêncio deixa dúvidas na nossa cabeça, a gente não consegue entender o que a pessoa está é, pensando. Se a pessoa chegasse um pouco claro, se o realmente estava sentindo, seria tá mais fácil a gente tentar entender e tentar resolver o problema. Mas o silêncio mata, o silêncio é uma coisa muito triste para a gente tentar é, entender. Certo. Então, esse silêncio ele é repetitivo.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 não tem uma situação muito boa, o que eu faço? Eu tenho que resolver o problema de uma forma mais fácil, porque para não carregar problema por tudo. Isso é nosso. Tá. Então, uma, uma coisa assim que eu quero te falar. Esse, rompi, esse, esse esse cortar do profissional, começa e termina, qualquer outra coisa, não está no registro dela, está na tua família. Ah, tá. Tá e vocês.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 outro teu irmão não é assim igual você, é? Não, na verdade ele é muito, até que assim, ele, ele, ele não arrisque nada para não ter problema. Ele vai viver tá aí vivendo um dia que ele criou, na reforma que ele criou para ele, para não ter problema nenhum. Não e... acho que ele está errado, mas... Não, não vamos julgar ninguém, sem julgamento. Sim. É o que, a escolha dele. Você sim, sim. vê que você vai e volta, vai e volta, vai. Ele já parou.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 A gente faz uma bela do Marra radiestesia, essa maravilhosa que eu estou fazendo, que ela não erra. E ela ajuda quando ela está trabalhando. E você vai ver como você muda. Inclusive, você pode ir, ou a sua esposa, ou os dois juntos, não tem problema. A escolha é de vocês. Onde fica o consultório da Eu cidade? estou em Santana, a 70 metros do metrô Santana, na Voluntades da Pátria. Tá, eu conheço. Apesar de manhã no, no Bregança Paulista, eu conheço...